E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Vigil The Longest Night é sensacional para PC, Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One Talvez não foi lançado para alguns deles, mas vai ser lançado é... E hoje a gente vai jogar um pouquinho mais e mostrar como eu consegui zerar esse jogo então, Bem rápido assim, ele tem uma certa dificuldade, mas zerei é fácil muito bem, o último vídeo eu fiz a parte de introdução, né, do teste. É, o teste, teste não, o tutorial. E também a gente foi numa cidade, procuramos uma tal de Bruno e enfrentamos uma monstra e abrimos toda essa parte, certo? Agora, bom, agora para dar tudo certo, a gente conseguiu aqui um, um Robert. e a gente vai fazer dedicar o nosso personagem no uso dessa arma de duas mãos enquanto a gente não consegue fazer nada de muito bom né? mas o que a gente precisa fazer de imediato é subir uns três níveis Esse aqui. quantos níveis a gente tem no bolso aqui Talentos. Temos um ponto de talento, vamos no só estocar pontos de talento e a gente faz tudo de uma vez só então, Praça da Igreja Vou conversar com as donas também Algumas passam as missões, só que eu não entendi muito bem como funciona esse esquema de missão, porque não dá nada em troca, você só cumpre pontos assim, né? Opa! Os inimigos são pesadões. O... A cura neste jogo é. Ela é meio diferenciada, viu? Porque os frascos que a gente usa ali, as seringas do sangue, né, faz. uma vez usadas elas não são repostas, né? Não repõem. Assim. Tem que encontrar itens ou comprar. Não, é, não basta ir na, aqui na coruja e, e salvar, e não dá certo. Muito bem. Vamos explorar esta área com cautela. Que são mais pesados, A gente já está quase no ponto. Bom, tem mais um, um bicho. Outro pequena pedra brilhante. Você pode derrubar e pegar a suspensas. Dá para bater no bicho na parte do andar de cima. Eu vi vantagem. Cachorro mais feio que eu já vi na vida. Flecha de prata. Eito. Estamos indo bem, estamos indo bem, matando os esqueletinhos e explorando a área com cautela. Deixa. Três níveis, que é o que a gente precisa. Vou fazer a nossa brincadeira aqui. O osso sangrento. Isso aqui é meio nojentão, né? que dão muito, muito XP nesse momento do jogo. Quantos níveis a gente subiu? Três, muito bem. Agora a gente vem aqui nesta parte do machado. A gente já colocou três pontos de talento para aumentar a força. A gente vai colocar um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. É, toda a parte de baixo. Oh, esqueci de confirmar. Chegar um determinado momento que se você fizer algo errado com os pontos de talento, você consegue resetá-los. O que que, que que a gente fez? Agora, quando a gente pula e ataca, ela gira e finaliza o ataque com uma explosão. Isso é sensacional. Vocês já vão ver. Que legal! Vamos continuar explorando aqui esta área. Agora a gente, por exemplo, tem os morcidos ali, a gente pode pular e ó, numa única pancada se livrar deles. Tá vendo? É muito bom. Isso facilita os chefes. Tá vendo? Ó, Esse inimigo que a gente precisava atacar três vezes, apenas um ataque não é suficiente pra atacar o E aqui, o que eu fazer? Vamos abrir esta passagem. Isso, e agora a gente consegue atravessar esta área ponte de maia. Agora! Agora eu não sei mais o que fazer. A gente está andando aqui tem um certo tempo eu, O que eu posso fazer é o seguinte A gente pode aproveitar que está aqui Vamos na forja Essa dona faz uns trades O que importa é esse cara aqui que parece o bruxão E a gente pode melhorar nossa arma Melhorar ela Melhorar um pouquinho E... A gente também pode comprar equipamento dele A gente não tem muito Gold Mas qualquer coisa aqui É melhor do que a gente tem A gente não tem nenhuma máscara E nenhum chapéu Então a gente pode comprar Isso, comprar isto E se eu não me engano os equipamentos aqui também são melhores, então, só conferir, 5,40, 20 e 20%, 6,50, 25, então vou comprar isso aqui, e na medida, a gente vem no equipamento e troca, vamos colocar o chapéu, a máscara, esta aqui, Melhora pra caramba, né? Nossa personagem fica toda customizada, isso eu gosto bastante nesse jogo Vamos botar uns pontos de talento, sabe onde? Outro lugar legal de é colocar é vou... reduzir o custo de estamina Restaurar a estamina depois de uma evasão, isso é muito legal Bom, antes da gente avançar, eu dei aquela passada na cidade para melhorar nosso equipamento, comprar algumas coisas e melhorar nosso personagem porque esta próxima área é um pouco mais enjoada A gente pegou a chave do cemitério e agora a gente consegue acessar as catacumbas e agora que o bagulho complica Mas como a gente fez esse esquema de melhorar nossa, nossa gerada Só vantagem. O nível sobe muito rápido. Poções de cura. Às vezes dá mais dano, às vezes dá menos dano. Sinceramente não entendo por quê. e aí você usa o, o ataque para estabilizar, isso é legal, usar uma poçãozinha, tomando De olho no mapa para ver se a está explorando direito. É sempre legal explorar ao máximo as áreas. Área secreta. acho muito legal essa questão de não precisar se preocupar muito no começo com HP Porque toda hora você está subindo de nível Então é de boa A gente tem um save As catacumbas o que, que temos aqui? Pequena pedra brilhante, são as pedras utilizadas aí para de arma. É bom dar uma olhada porque aqui é da mata. É muito triste ter que refazer uma área toda por causa de uma quedinha. Isso aqui, será que é chefe? Sim, eu com certeza. Ah. Ocarina Escarlate Isso aqui é um chefe um pouco diferenciado Então o que a gente vai fazer? A gente vai terminar de explorar... Ou não? Tem tipo um portal A gente vai tocar a flautinha e usar ocarina escarlate E aí a gente vai para outra dimensão Nessa dimensão aqui, o destino da morte, não tem save Legal, né? O caminho mais curto Já começou tudo errado, né? mas tá bom Essas coisas penduradas Que se eu não me engano não dão nem não dão nem xp nenhum. Esses que andam, eles dão é xp, mas é pendurado não. Fica O que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: procurar um chefe faca de arremesso, vamos equipar esta faca de arremesso, vai ser bastante útil agora a gente equipa no inventário faca uhum. de arremesso, isso são os itens de quest e aqui a gente vai enfrentar o chefe Pela direita é mais rápido, pela esquerda é bem mais trabalhoso, cheio de trick trick Essa área pode ser revisitada e o chefe pode ser refeito também, são então, curiosidades Esse chefe é enjoado Ele começa atrás dela O que está acontecendo? <risos> Cadê meu ataque? Nossa, aí voltou a atacar. Deu algum bugzinho, viu? Então, vamos tomar uma poção a gente sai, sai em desvantagem. Boa, tem que acertar ele atrás desse túmulo. Ideal teria não tomar nenhum dano, mas passou longe do ideal. Tem muitas facas de arremesso. O ideal é ficar atirando as facas nele. Depois de um tanto de que você retira dele, ele volta para esse estágio aí. Muito diferente, vou já acertar ele uma vez. Normalmente ele por trás. Problema: a gente tem bastante poção para isso. De olho nele, a distância do ataque dele é incrível. Duas talvez Perfeito. Derrotado esse menininho Não deu muito trabalho Só manter distância Atacar ele uma vez a cada dois ataques E aí o que acontece A gente vai falar com esse senhor Você de novo, você também está com o professor Onde está ele? Você encontrará desde em breve Venha Está quase acabando. A porta a ver não só permanece aberta até o amanhecer. Eles são realmente recíprocos em casualidade. Está é escrito isso? Você terminou esse pesadelo atemporal. O porteiro caiu sobre você. O portal está aberto e agora a cerimônia está prestes a ser concluída. Devo dizer que nunca me diverti em um jogamento tanto como este. Vigilante, não nos encontraremos novamente. Então, tudo isso fazia parte... de um teste. Isso foi real, ou não? Nunca saberemos Por que ela está aqui? Ninguém vem aqui? Eu não sou humano? Cala a boca, babaca! Me desculpe, quem me chamou de babaca É uma conversa muito interessante mesmo E, e a gente está lá naquela área onde a gente enfrentou aquele monstro gigante Agora a gente está muito mais forte Agora a ocasião é diferente também. Tá que legal. Não tem mais aquelas coisas bloqueando a nossa entrada. E é isso, né? É isso aí. Agora com, como a gente já virou esse Beyblade aqui.. É só ir ficando mais forte, mais forte, mais forte Tem uma hora que você vai pegar Lifesteal E aí é só alegria Bom, assim pessoal, a gente se perdeu pra caramba hoje Mas mostrei como ficar bem forte Dá pra fazer mais ou menos mesma coisa usando espada Só que eu prefiro machado. acho muito mais efetivo Bate para todos os lados Você pode atacar no ar Para mim é melhor, às vezes pra você não Mas dá uma olhada também, depois você pode resetar os pontos ou criar múltiplos saves. Fica assim então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogozinho de Metroidvania e recomendações. A gente ganha esse jogo do Destino Inexorável, vou deixar o canal dele na descrição, ele faz um tem um canal de jogos e variedades bem legal. Fica assim. Até o próximo vídeo, viva amizade!